Oi galera, eu sou o e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E é o seguinte, pessoal, nesse vídeo vai ser um survival totalmente diferente aqui no Minecraft. que a cada bloco que eu olho, ele muda. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Mano, vai ser complicado em sobreviver uma noite nesse, nesse Minecraft. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi tipo foi nada. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça, mano, clica no joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito. E vamos tentar bater 50 joinhas nesse vídeo, mano. Quanto poder de vocês, apanha esse vídeo aí com tudo. Que vai sair vídeo de assim, de anão aqui no canal. Então vamos começar aqui, meu Deus do céu, já começou já. Olha, eu não posso.. Eu não consigo, velho. Olha, olha isso. É muito, mas é muito aleatório, olha aí. Ah, merda. Ó, desse jeito eu vou conseguir pegar madeira, ó. É claro! Não, não posso olhar direto, tá ligado? É, é. Realmente! A gente tem que pegar madeira assim, galera, meu Deus. Cara, ah, viu bloco de Dima, mano? É mesmo, é? Você é maluco, mano. Mais de bloco aqui, mano. Vamos Olá, galerinha! Beleza, era de esperar, né? Caraca, não é isso? isso é maluco. Oi, viu? Água, mano. Olha, Olha, A gente vai ter que jogar por enquanto, né, galera? Sem olhar para os blocos diretamente, né, mano conseguir esse nesse totalmente diferenciado né mano não é uma inquest normal isso aqui não meus amigos isso aqui não é normal nem é a pau aí mandou ah, meu deus do céu bag meu deus do céu ai capiro tá ah, aí, aí ali muito obrigado né, muito mano? obrigado galera mas enfim deixa eu fazer aqui alguns outros blocos Mano, se eu fizer uma craft table lá toda ferradona, mano. Não pode olhar diretamente, né? Então. Já avisei que vai dar merda isso. Deixa eu ser um Ah não, mentira, mano. Estou ficando nervoso! Ah não, rapaziada, eu tô puto, mano. Perdi a craft table, velho. Me diamante, mano. Como assim, velho? Essas madeiras aqui que são importantes pra gente e tudo mais. Tá, mas enfim, ah, mano, tinha vindo uma parte de table. É verdade Quer dizer, às vezes não Cara, galera, mano, é totalmente Muito difícil jogar nisso aqui, mano <risos> É super complicado, galera Você é maluco? Você é doido, doido Meu amigo do céu, mano Que horror de filme. Calma aí, boa. Fazer aqui a nossa picareta. Fazer só a picareta mesmo. Eita, meu amigo. Caraca, já ganhei diamante, já, mano. Então, bora também fazer a nossa picareta de ferro. Mais a diamante, né, mano? Eu agora, meu Deus, velho. É muito complicado, mano. Não tipo, posso olhar, velho. Olha o item aqui também. Boa, o diamante. Mentira! É de rock, mano. Como assim? Tá, vamos esperar alguém aqui no meu quarto que, não que tem, né, galera? E, e aqui, né? Tudo mais. eu ver se. Ai, meu Mais diamante, ó. Legal! <risos> Bem louco! <risos> Empolgante! Caraca, mano. Quanto diamante eu já tenho, ó? Tenho 18 diamantes já. Mas enfim, vamos continuar aqui, né, mano? Nossa expedição parte de tempo. Ai. Consegui boa. Agora a gente pode fazer aqui nossa picaretinha de diamante. Diamantezinho. Cara, tá muito. Não tá difícil, tá, galera? Até que tá fácil, né, mano? Não tá. Ah, filha de uma égua. Olha que o porco ele muda também, mano. Não sei. Pra outro animal, tá ligado? Vai ver o ovo aqui do. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Que porra é essa? Oh, meu Deus, é o bico. Cadê mano? Saco de bicho, velho. mais chato que eu, mano. É mentira, eu sou bem macho. É maluco, é, é baú que item, mano. Caralho, ai, cousão! todos os baús que eu achava vai ter item dentro. É claro! Sabe, mano, olha, vai falar com os itens, Todos tá? os baús. Bagulho chato. <risos> <risos> Eita, pega. Meu inventário tá cheio já, mano. Cê é louco. Agora joga, joga, joga, joga, joga. joga, joga. É isso aí, galera. Pode vir aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso aí, meu minha Hotball é assim, galera. Super top. Tá, mas enfim, vamos continuar aqui achando mais alguns baús pra gente conseguir itens, né, mano. Nossa, mais uma Golden Apple. É claro! Pô, boa! Cara, aqui tá simples, né, mano? De jogar esse jogo, né, mano? É! é. Realmente! Se eu survivлононо, pensei que ia ser muito difícil, né, mano? Sério, eu pensei que ia ser muito mais complicado do que eu imaginei. É. Ó! Como é que a gente acha mais um baú com um diamante? É isso que eu espero, né? É claro! Meu Deus, veio diamante! Boa, ai caramba. Olha! Caralho, que coisa aleatória que tem aqui, né, mano? Não sei. Você é maluco, mano. Viu na derite, mano? Cês viu? É claro. Caraca, velho. Aleatório. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ali, né, mano? Pra tampar lá, não sei, né? Vou fazer isso aqui, ó. Um grupo íntimo, por não sei. Acho que bug da porra. Ó, alguma coisa aqui. Cara, tá vindo muita coisa. Vocês não tem noção, mano? <risos> Mentira! <risos> pra mim, mano, tá bem fácil. Porque né, eu já consegui uma espada de diamante, uma picareta de diamante, que, tipo. Eu, eu nem fiz o básico primeiro, tá ligado? Foi fazer coisa de. de coisa, tá ligado? Coisa de coisa, é pra bem, né? Eu não entendi esse final. Tá. Quer dizer, não, não entendi foi nada. <risos> é uma coisa de coisa, galera. Tá, vamos, vamos subir pra cá e ver o que a gente consegue aqui, né, mano? É claro! Ali, isso aqui a gente não quer dirigir, a gente quer tentar achar um portal pro outro mundo, né, mano? É, é realmente ó, tem mais diamante aqui, ó Mais umzinho também E agora a gente pode mano Subir aqui né velho Ah nem a é pau né mano É mesmo, é? E a que não dropou diamante, dropou uma bigorna pra mim. Conta traça, pelo amor de Deus. Sai a traça. Traça. Saia. Muito obrigado. Ah, muito mano. obrigado. Ah, não peguei o diamante, droga. Mas enfim, galera. O vídeo é por aqui. Quem tiver gostado, não se esqueça, mano. Clica no joinha. Se inscreve aqui no canal pra quem não foi inscrito. Então, mano, é isso aí. Esses foram os itens que eu consegui, mano. Coletar neste vídeo, foi bastante E até não foi pouco não Então é isso galera, clica no joinha Vamos tentar bater a nossa meta de 50 joinhas nesse vídeo Conto com a ajuda de vocês Então é isso, valeu